Graça e paz. Estamos no 21 primeiro dia da campanha. Nosso maior propósito é adorar a Deus. Jesus nos convida a adorar em espírito e em verdade. Veja a recomendação de Deuteronômio capítulo 12, verso 11. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome. Vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar. No Novo Testamento somos convidados a adorar somente a Deus. No passado Deus habitou no tabernáculo, mas hoje habita nos nossos corações. Nós somos a igreja. Mas a finalidade da adoração não mudou. Não podemos prestar um culto vazio ao Senhor. Nós somos a própria oferta sobre o altar. Por isso nossa vida deve ser pura e santa, consagrada e totalmente convertida ao Senhor. O culto é exclusivo e é tudo para Ele. Não é possível adorarmos ao Senhor verdadeiramente se houver reservas no nosso coração. Isso significa que sem abandonar o que é mal, não conseguimos viver as coisas boas que Deus tem para nós. Nossa mente precisa estar em constante renovação. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro devocional Peregrinos, Pés no Deserto e Mente na Eternidade. Senhor, continua renovando a nossa mente para que a cada dia possamos prestar real adoração ao seu nome. E a sua glória quando entendemos que nós somos a oferta viva e que a nossa vida deve manifestar o seu poder e a sua glória somos capazes de nos entregar totalmente ao Senhor ajuda-nos a ser adoradores em espírito e em verdade diante da santidade do seu trono somos convidados a deixar tudo no altar todas as vezes que buscarmos a sua graça e o seu favor